Fala galera, beleza? Olha o Robertão aqui de novo. E ai como vocês estão. Lembrando que você está no canal mais transante desse Brasil. E hoje vou te passar três dicas tops para te ajudar a se controlar mais na hora de gozar. Mas antes de te passar essas dicas...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 A ejaculação precoce pode ser controlada com o uso de algumas técnicas e exercícios, mas em alguns casos pode até ser necessário o uso de medicamento ou realização de psicoterapia. Assim, o melhor é sempre consultar um urologista para identificar a possível causa da ejaculação precoce e iniciar o tratamento mais adequado. Opções de tratamento para controlar a ejaculação. Primeira opção. Técnica Start-Stop.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 Após conseguir fazer dez vezes de três movimentos, deve-se repetir a técnica, mas com cinco movimentos seguidos, intercalados com pausas. Quando se conseguir fazer dez vezes de cinco movimento, passa-se a fazer sete movimentos seguidos. Após se atingir as dez vezes com sete movimentos seguidos, deve-se repetir toda a técnica, começando novamente com os três movimentos, mas com a mão úmida, usando para isso algum tipo de lubrificante ou vaselina. Quando se chegar novamente aos sete movimentos, a técnica deve ser repetida, mas pela parceira ou parceiro.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 Para obter os melhores resultados, é importante que se vá fazendo um seguimento da técnica com o urologista. Segunda opção. Técnica da compressão. Nesta técnica o homem aprende a reconhecer as sensações que surgem antes da ejaculação e a controlá-las.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 técnica de dessensibilização. Esta é uma técnica bastante simples, mas que pode não ter resultado com todos os homens, pois consiste em fazer masturbação uma a duas horas antes da relação sexual, o que diminui a sensibilidade para o orgasmo. Além disso, Caso o homem não utilize preservativo, por já ter uma relação duradoura, o urologista pode aconselhar o seu uso, já que normalmente diminui a sensibilidade do pênis, permitindo controlar o orgasmo. E essas foram as dicas de hoje.